Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um Bulletproof Coffee gelado e proteico. Vamos lá? Essa receita é super fácil e super deliciosa. Tudo que a gente precisa é de um liquidificador. A gente vai primeiro bater uma xícara de café e uma colher de sopa de óleo de coco. Agora a gente vai bater o óleo de coco e o café para ficar tudo homogêneo. Depois a gente vai colocar um scoop de Vanilla Whey. O Vanilla Whey é a nossa proteína super coringa, que dá pra usar em várias receitas. E por último, a gente vai colocar um punhado de gelo. Depois de bater tudo no liquidificador, agora é só servir. Agora o nosso Bulletproof tá pronto! Só tomar! Além de super refrescante, ele é uma ótima opção de pré-treino. Se você gostou dessa receita, curte, coloca um comentário e segue a gente no canal.